Bom dia, boa tarde, boa noite, saúdo o meu irmão e a minha irmã com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador e Jesus Cristo. Trago hoje mais um devocional uh, com o tema O Homem que Deus Criou no Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, é Cristo. Mas antes de começar este devocional, queria convidar o meu irmão queria convidar a minha irmã para que se subscrevesse ao nosso canal no YouTube. O link está ali, deste lado, e é só clicar e ir para o link e subscrever-se ao nosso canal. Fazendo isso, estará a nos suportar e assim também o YouTube poderá notificá-lo sempre quando colocarmos eh, vídeos novos, ali, devocionais que poderão ajudar e esclarecer certos assuntos da Bíblia. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Como havia dito, o tema do, da nosso, do nosso estudo hoje é o homem que Deus criou em Gênesis, capítulo 1, versículo 6, é Cristo. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor.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 que ia criar o homem que tenha a imagem e a semelhança dele, e que este homem criado por Deus com a imagem e a semelhança de Deus teria poder sobre as aves dos céus, os peixes do mar e todos os animais que se rastejam ou que se movem rente ao chão. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, é um versículo depois do 26, né? diz assim, Criou Deus o homem à sua imagem, vírgula. criou Deus, o homem à sua imagem. Ou seja, em outras palavras, criou Deus, é, Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é quem tem a imagem, é que é a imagem e a semelhança de Deus, vírgula. A imagem de Deus o criou. Agora, esse homem que Deus criou na sua imagem, na sua semelhança, que é Jesus Cristo, a imagem de Deus, a imagem de Deus o criou, este homem que é Jesus Cristo, criou o homem criou, ah, ou seja, a imagem de Deus o criou, esse homem que é Jesus Cristo, com, que tem a imagem e a semelhança de Deus, criou então o homem e mulher, criou homem e mulher, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ou seja, Deus criou Jesus Cristo na sua imagem e na sua semelhança, Jesus Cristo criou o homem e a mulher na sua imagem. E na sua semelhança. E qual é a imagem de Jesus Cristo? Homem e mulher é a imagem de Jesus Cristo. Aqui o homem não tem nada a ver com macho. não tem A mulher não tem nada a ver com fêmea. Tem a ver o homem é Cristo. Jesus Cristo criou o espírito e criou a mulher, que é a alma. O espírito é o homem e a mulher é a alma. A alma é a mente, a vontade e as emoções do homem. João capítulo 1, versículo 1 diz assim, no princípio era aquele que é que é a palavra. Ele, aquele que é a palavra, é, estava com Deus e era Deus. Tanto a dizer que no princípio Jesus Cristo era a palavra. Jesus Cristo, que é a palavra, estava com Deus. Jesus Cristo, que é a palavra, é o próprio Deus que encarnou, que veio como homem aqui na terra, como com o nome de Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, mas não há dois deuses, é só um Deus, que é Jesus Cristo, é o único Deus. É, Gênesis capítulo 2, no versículo, Gênesis capítulo 2, no versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: "Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente." Tá vendo? Aqui está falando do Adão. Jesus Cristo, criou, Jesus Cristo que é o próprio Deus, criou o homem, o Adão e a Eva e todos nós, na sua imagem, na sua semelhança. Então, Deus aqui soprou nas narinas do homem e o homem passou a ser alma vivente. O homem não era espiritual, não tinha ainda o espírito ativado, era alma vivente. Esse homem que Deus criou aqui, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, é Jesus Cristo, que é o espírito. E aqui no capítulo 2, versículo 7, eu Adão, o corpo. Agora Deus transfere o espírito para o homem eh, naquele naquele modelo, aquele barro. O homem estava deitado ali. Então o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, o homem passou a viver a partir da sua alma, daquilo que ele pensa, daquilo que ele sente, eh, daquilo que ele deseja e, e, e, e pelas suas emoções. Então o homem agora tem que passar por um teste. O texto é a árvore da vida, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. E quando o homem se alimentar, ou comer desta do fruto do, da árvore da vida, que é a palavra de Deus, ele nunca mais morrerá. Passou da morte para a vida. Só que Adão dar um erro, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, onde ele ficou a saber que estava nu, sentiu vergonha, eh, ele, ele se sentiu vulnerável, ele começou a morrer dia após dia. Quando ele deu conta que não era eterno, que ele tinha tinha que ela estava vulnerável. Por isso que a alma, é a árvore do conhecimento. Você vai passar a conhecer que você tem limitações e você começa a se limitar. Nós não devemos comer dessa árvore, que tínhamos que comer da árvore da vida. O Adão tinha que comer da árvore da vida. Agora, nós que estamos em Cristo, a Bíblia diz que nós que estamos em Cristo já não estamos mais debaixo de condenação nenhuma. Nós já passamos da morte para a vida, a vida eterna. Nós... Vivemos agora para sempre. Por quê? Porque é a vida de Cristo que flui e permeia todas as partes do nosso corpo. E onde é que eu tiro essa de que é, é, Jesus, é, é o homem criado aqui é, é Jesus e não o Adão. É Jesus Cristo e não Adão. Olha, aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 18, diz assim. Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus Cristo... Foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou, ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele, por Jesus Cristo, e para ele, para Jesus Cristo. E ele, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas, e nele, em Cristo Jesus, tudo subsiste. Ele, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então, ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. Façamos homem, a nossa imagem a nossa semelhança, esse homem que foi feito, a imagem a semelhança de Deus, é Jesus Cristo. Tanto é que ele não foi criado, ele foi feito. Façamos o homem. Deus fez fez, fazer porque já existe nós fazemos um bloco porque? porque a areia já existe, o cimento já existe, a água já existe nós não criamos o bloco porque já existe a matéria prima Jesus Cristo já existia Deus fez dele como filho na imagem e semelhança dele mas aqui uh, onde é que eu estava? Então, Jesus é a imagem de Deus, do Deus invisível. Nós não podemos ver Deus de forma física. Então, Deus tinha que se vestir do corpo, do, com o corpo de Jesus para mostrar eh, fisicamente, no mundo físico e natural, no mundo literal, né, o, o que, como é que Deus é espiritualmente. Queres ver Deus, queres conhecer Deus, olha para a vida de Jesus, olha para Jesus e você vê Deus. Uh, aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz assim a palavra. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Também não está falado Adão. Adão não tinha mãe, não tinha pai físico. O pai de Adão é Deus. Deus lhe criou. E ele veio já na fase adulta, Adão. Esse homem que deixou o pai e mãe, por essa razão, o homem é o Espírito Santo, é, é Jesus Cristo. O homem deixará pai. Deixou Deus lá no céu e deixou a mãe. A mãe é os seus A nova Jerusalém. A Jerusalém lá do alto. A mãe de todos nós. E se unirá à sua mulher e a sua mulher é a igreja, é, é a minha irmã, o meu irmão e eu. Nós somos a mulher de Jesus Cristo, então do Cordeiro. Nós somos a noiva do Cordeiro, a igreja. E eles, eles quem? O Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Cristo e a mulher. A mulher aqui, a nossa alma, o homem foi criado alma vivente. A nossa alma, aqui a nossa alma, aqui a mulher, a nossa, nossos pensamentos, a nossas vontades e as nossas emoções têm que se unir ao homem que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Está aqui João capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que era a palavra e ele estava com Deus e era Deus. Então, a nossa, o nosso pensamento... As nossas emoções e as nossas vontades têm que estar alinhadas com o homem, têm que estar de acordo, sujeitos ao homem. E o homem aqui é a palavra de Deus, é o Cristo dentro de nós. E então, se tornarão uma só carne. A palavra de Deus em nós, no nosso espírito, na nossa mente, nas nossas vontades, nas nossas emoções, vai vai se manifestar numa só carne. Ou seja, Jesus, Jesus Cristo será visto nesse mundo através da minha irmã, através do meu irmão. E através de mim. Nós vamos manifestar Cristo neste mundo. É, Efésios capítulo 5, versículo 32 diz assim. Este é um mistério profundo, ponto e vírgula. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Está a dizer que isto aqui, este casamento, é um mistério muito profundo. Tô, eu estou tô a falar aqui de Cristo, que é a palavra de Deus, o Filho de Deus, e a igreja, que é você e eu, minha irmã. O casamento já aconteceu, Cristo já voltou, já está na vida de muitas pessoas aqui que já despertaram para essa verdade e, e, e hoje, se calhar, ele se manifesta hoje na tua vida. Cristo já voltou e vai se manifestar nesse mundo através de ti, minha irmã, através de mim, no teu corpo, que o corpo agora é dele. Nós fomos comprados por um preço muito caro e este preço é o sangue de Jesus.